olá sejam bem-vindos a esse vídeo eu sou o Jefferson e hoje eu vou falar com vocês sobre o curso home office lucrativo e nada melhor do que alguém que já fez o curso para estar tá explicando certinho para vocês como funciona se vale a pena e se é confiável então se você não quer correr o risco de perder o seu dinheiro saber sobre a garantia e os alerta preste bastante atenção e fique até o final desse vídeo eu vou resumir um pouquinho da minha história para vocês eu trabalhava em um restaurante como moto entregador e acabei sofrendo um acidente de trânsito e isso me impediu de trabalhar. Como eu não tinha carteira assinada, eu saí sem receber nada. Eu tinha uma reserva de dinheiro guardado, porém essa reserva foi acabando, as contas começaram a acumular, conta de água, de luz, de internet, aluguel. Gente, nessa hora começa a bater o desespero porque eu já tinha entregado currículo em várias empresas e nada até o momento eu não tinha conseguido nada. Foi quando, mexendo no Facebook, eu vi um anúncio do curso Home Office Lucrativo e vi que poderia ganhar dinheiro trabalhando em casa. Mas eu, como a maioria das pessoas, achava que esses anúncios eram golpe, era só conversa fiada, era enganação. Mas como eu não tinha outra alternativa, eu decidi comprar o curso. Porém, antes de comprar, eu pesquisei bastante, assisti depoimentos, porque eu não poderia e nem tinha mais dinheiro para gastar ou cair em golpes. Na internet está cheio de pessoas mal intencionadas aplicando golpes. Eu fiquei mais tranquilo porque o curso Home Office ele oferece 7 dias de garantia. Caso eu não gostasse do curso, eu poderia pegar meu dinheiro de volta. E já fico um alerta para vocês dessas pessoas mal intencionadas que aplicam golpes com páginas idênticas à página oficial do curso. E para te ajudar, eu vou deixar aqui no, na descrição do meu vídeo o link oficial onde eu comprei o curso. E também para esclarecer, o curso Home Office lucrativo que eu comprei custa 67,90. Agora eu vou resumir para vocês um pouquinho do curso. O curso Home Office vai te ensinar a trabalhar com grandes empresas internacionais, como a Netflix, a Samsung, o Google e o melhor de tudo que é pago em dólar. O curso vai te ensinar a cadastrar de forma correta para trabalhar com essas empresas. E também vai te ensinar a fazer os trabalhos que essas empresas vão pedir para ser realizado. Não precisa ter experiência, porque o curso Home Office ele é completo. Ele vai te ensinar o passo a passo do zero. Eu, quando comecei, eu utilizava somente o meu celular. E mesmo antes de comprar o curso, eu ficava meio receoso, com medo de os trabalhos serem difíceis de fazer. Porém, não é. Qualquer pessoa pode fazer, idoso, adolescente, basta você ter um celular, tempo e internet. Hoje eu trabalho como avaliador de mídias, para avaliar sites e aplicativos, é, faz, prestar suporte para as empresas, esse trabalho de suporte me leva pouco tempo, onde eu consigo fazer uma boa renda, os trabalhos pagam entre 10, 15, 20 dólares, tem outros trabalhos que pagam mais, porém são trabalhos maiores e uma dica que eu deixo para vocês é de quando pegarem trabalhos com data para serem entregues sempre entregar com antecedência se possível para mostrar profissionalismo e comprometimento com essas empresas assim ela pode oferecer até um contrato de 6 meses outra dúvida importante é em relação de como vou receber o meu dinheiro porque é pago em dólar então é preciso utilizar uma conta da paypal é a conta que eu utilizo essa conta vai fazer a conversão do dólar para o real então é bem simples, é ensinado também tudo dentro do curso. E no meu primeiro mês eu recebi R$730,00, e a cada mês isso só foi aumentando. Então os seus ganhos são de acordo com o seu esforço e seu comprometimento. O que eu vejo por aí é que muita gente quer se comprometer, mas não querem trabalhar. Querem obter sucesso na vida, mas não querem trabalhar. Então eu vou deixar uma frase importante de um palestrante que eu ouvi uma vez que eu nunca mais esqueci, e espero que vocês também não esqueçam é sucesso só vem primeiro que trabalha no dicionário então temos que trabalhar hoje eu consigo ganhar em torno de 2.500 a 3.000 reais por mês trabalhando de segunda a sexta de 5 a 7 horas por dia que já é bem mais do que eu ganhava como motoboy e o melhor de tudo é que no conforto da minha casa espero ter te ajudado a tirar todas as suas dúvidas vou deixar o meu contato e se ainda restou dúvidas Pode deixar aqui nos comentários e lembre-se, sucesso só vem primeiro que trabalha no dicionário, então temos que trabalhar. Muito obrigado por ficar até o final desse vídeo, fique com Deus e até o próximo vídeo.